Olá, meu nome é Magda Fernandes, eu estudei, estudei o curso de Turismo e Lazer na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em Ceia. A minha passagem por esta escola foi um ponto de viragem na minha vida, porque anteriormente eu dava aulas, portanto a minha formação de base é a Geologia na área educacional, e através do curso de Turismo permitiu-me, por um lado, adquirir mais conhecimentos na área de Turismo e também ajudar-me na divulgação desse mesmo conhecimento científico relacionado com a Geologia. Graças ao curso de Turismo e Lazer, hoje estou, estou aqui a trabalhar na Associação Geoparque Estrela, podendo conciliar duas áreas: por um lado a geologia e por outro o turismo.